Bom dia, boa tarde, boa noite. É, estamos aqui reinaugurando uma, uma live que a gente fazia há muito tempo e que agora é, tem várias novidades. Em primeiro lugar, é, o Cinco Livros vai ser feito pelo James Martins, que está aqui do meu lado, e por mim. E o James está fazendo exatamente é, e diretamente da livraria do Glauber. O novo nome dos antigos Sebo Galáxias no Cine Meta Glauber Rocha, lá na, na Praça Castro Alves. A gente vai é, conversar sobre cinco livros, mas a gente vai fazer alguns truques para aumentar essa quantidade. Então, sem mais, cinco livros no ar. cinco livros com Lúcio Agra e James Martins, transmitindo o James Martins da livraria do Glauber, eu aqui é, de Cachoeira, ele lá do Cine Glauber Rocha, na Praça Castro Alves, Salvador, Bahia. E eu queria aproveitar para dizer que é, esse programa é do canal Arte ao Vivo, que é um projeto de extensão do Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB. Qual é o primeiro livro da nossa série, James? Que a gente vai indicar. Primeiro, Lúcio, boa tarde, bom dia, boa noite a todos. De agradecer, inclusive, já o convite para participar desta conversa em torno de livros em torno de cinco livros mas que acabam englobando todos os outros. É, o primeiro é um livro de viagem, cuja viagem é um livro, né? um livro que, de fato, encarna esta metáfora de que o livro é o conteúdo do livro e cada página do livro é o conteúdo do livro e cada linha de uma página e cada palavra de uma linha é o conteúdo da palavra, da linha, da página do livro. Porque o livro ensaia o livro, Todo livro é um livro de ensaio, de ensaios do livro, e comércio e reconvércio. Assim, aqui, Galáxias começo. do Mestre do Grande Galáxias de Arono de Campos, livro que a gente está mostrando aqui nas nossas edições luxuosas, que é a edição da Ex Libris, né? se não me engano, essa edição é de 1989, alguma coisa assim, é bem 84. Antiga. 84, isso mesmo. Depois é. veio o CD, isso não é um livro de viagens, que se baseava também nas galáxias, que vinham sendo feitas desde 1964, se não me engano, ou até antes. É, o Haroldo escreveu, isso é uma obra de vida, né? o Haroldo escreveu durante é, bastante tempo e saiu primeiro dessa edição, mas vocês encontram em outras edições, a gente nem vai falar quantas edições tem, porque tem várias, foi publicado praticamente no mundo todo, é a nossa primeira indicação, Galáxias do Haroldo de Campos. Essa edição é muito legal, porque ela tem os formantes, como ele chamou, os textos, né? em, em prosa poética, sem, é, com pontuação, mas em prosa poética, né? é, os textos são visíveis inteiros nas páginas. Né? É, nas outras edições também isso acontece, né? E é daqui, por último, a gente queria falar que é daqui que veio uma música que talvez você conheça, uma canção cantada pelo Caetano Veloso no disco Circulador. A canção justamente Circulador, que é tirada de um fragmento, de um formante do Galáxias, o Circulador de Fulô. Uma experiência nordestina do Haroldo, quando ele teve numa, festa, numa feira, no fim de festa-feira, no pino do sol a pino, não né? é? ficava lá o carinha com birimbal de lata tocando, né? mas aquela música popular não podia, não podia popular, porque se não afina, não tintina, não tarantina. Né? Então, desse lugar é que vieram essas coisas aqui. Fala aí o segundo, James. Olha, o segundo, para ficar em família, e no, ainda nessa ligação com a música que você já puxou agora com o Galáxias, o um Circulador de Fulô, é música de invenção de Augusto de Campos, que é de... um, um introdutor assim, de diversos nomes da música, especialmente do século XX, entre nós, né? artistas, compositores. Tem um texto sobre os Smetak, tem um texto sobre o... Hoje o verso, inclusive, vai aparecendo numa, naquele caderninho né, de... É, transformações de rosto, né, em que você mistura Anton Weber e João Gilberto. Diga mais, Jair. É, Eu gosto muito dessa tradução dos poemas do Pierrot e tenho um carinho especial pelos textos sobre Jacinto Chelsea, que desses Sim. artistas todos, da expansão do nosso arsenal sonoro, da nossa consciência em relação à, à música e ao som, essas experimentações e aventuras e invenções que marcaram uma parte do século 20 desses todos, o que mais me toca, <risos> para usar uma palavra acho que é adequada, é esse italiano que eu só vinha conhecer antes mesmo de ouvir desses textos. Então, tem tem muito esse mérito, este livro, de apresentar, de abrir é, o nosso cardápio né os concretos são sempre acusados de fechar de serem muito seletivos e de serem castradores só se interessam por isso ou por aquilo mas a verdade é que eles chegaram para ampliar o nosso Horizonte e o nosso nossa lista telefônica né Nós passamos a ter muito mais contatos depois deles os contatinhos aumentaram muito um uns que eu me considero muito devedor de Augusto é essa obra magnífica do Chelsea, que eu não conheceria se não fosse este livro. Eu concordo plenamente com você, e eu estava outro dia dando aula para os meus alunos baianos falando sobre um cara que tem muita gente que não sabe e tem gente que deve saber e procurar saber. Os Metak... É, é, um dos comentados aqui, o nosso querido Smetak é um dos comentados aqui, Smetak pelo... para quem souber, para quem souber, para quem sacar, para é um disco para entendidos, como dizia Caetano Veloso no Araçá Azul, né? Agora eu tenho aqui também, James, a segunda edição, a segunda, o segundo volume da música de invenção, e que acontece uhum. aconteceu para mim isso que aconteceu para você também, porque sendo um pouco mais velho que você, eu vi os primeiros, esses primeiros textos de Jacinto Chelsea foram publicados em jornais lá em São Paulo, então eu já tinha essa informação antes. Agora, nesses aqui, por exemplo, ele fala de, de alguns compositores que são extraordinários, como a Galina Ustovskaya, né? a Galina Ustovskaya, que é uma compositora russa, aliás, nesse Música de Invenção 2, tem muitas, muitos comentários... Sobre compositoras e também um texto que eu considero maravilhoso, em que o Augusto apresenta as suas preferências de cantoras. É. E aí, acreditem, é, começa, pode começar lá na James Duff, mas chega em outras cantoras como Lauren Hill, Erika Badu, é, Amy Winehouse, né? Tânia Leon, Pamela Z, Victoria Jordanova, Joss Stone. Não é? Então. O Augusto, é, eu sempre disse que ele era muito jovem, mesmo ele sendo um homem velho, porque ele está sempre antenado com as coisas mais recentes. E esse texto Travou. que está aqui, no Música de Invenção 2, é muito um texto sobre é, preferências Vamos musicais Vamos muito terceiro. contemporâneas. Não então terceiro, ninguém vai ficar, ficar não, só vendo coisas eruditas, repetindo sem relação. A, relação terceiro, é, de terceiro livro é este primeiro caderno do aluno de poesia Osvaldo de Andrade, que eu trouxe nesta edição especial, porque, além de vir com um caderno à parte, com os artigos de Manuel da Costa Pinto e Augusto de Campos, Osvaldo Livre, Osvalde, Livro Livre e a Infância do Mal Selvagem, de Manuel da Costa Pinto, este, esta edição tem a, da Companhia das Letras tem a vantagem de ser um facsímile do caderno especial, do exemplar especial que Oswald presenteou a Tarsila. Né? O livro saiu numa edição mais vulgar, mais comum, digamos assim, embora já em cores, ainda sem assim cores, com os títulos em vermelho, mas... É, ele fez tirar um número especial, um exemplar especial, assim, grandão e tal, com o que presenteou a gloriosa Tarsila do Amaral, autora da capa. Estirismo, um talvez, seja o mais realizado assim, do nosso modernismo: né? ousadia, concisão, todas as coisas do Oswald, de humor, é, releitura da tradição, do cânone da história e tal. E uma vantagem. É, o lance visual está bem presente aqui né? nas ilustrações e tal, nos desenhos do autor, que muitas vezes ultrapassam a característica mera de ilustração e, de fato, se embrincam no poema, não tanto como no Bob Brown, por exemplo, mas significativamente é, completando a verve do, dos textos que é uma característica que o nosso modernismo não teve muito. Né? O nosso modernismo foi muito assim, interessante e sacralizante, mas eles eram um pouco caretas em relação a coisas que já aconteciam no mundo. No campo da música havia uma, uma, uma coisa meio conservadora, careta, ali na, na semana de 22. E mesmo a poesia apresentada era, às vezes, convencional, conservador em é. relação assim, a coisas, experiências que já estavam rolando por aí. Tem dia mais para o um discursivo, né? Exatamente. Mas aqui o Oswaldo, eu acho que foi bem bem longe é, com este livro. E o lance da concisão é incrível, né? Tem esse poema, por exemplo, aqui: Adolescência, aquele amor, nem me fale, que é é lindo, lírico, mas ao mesmo tempo muito eficaz e é, antecipando muita coisa que viria a rolar em nossa poesia, inclusive este poema que é talvez o menor da língua, este amor, humor, com o desenho é, discutido do Oswald, o que, que representa, e parece que representa um canhão que está apontado para para o céu. Isso! É, eu vou contar uma coisa para vocês, confessar uma coisa para vocês, é que é, a gente... Eu não tinha o primeiro caderno do aluno de poesia Oswaldo de Andrade, que o James tem, essa edição facsimilar da Companhia das Letras, então eu trouxe algo que, é, na verdade, corrobora essa edição, que é o Mayakovsky Poemas, com traduções do Augusto e Haroldo de Campos e Boris Schneiderman, mais uma vez, daquelas coisas que, quando você tem contato com esses autores, você acaba descobrindo, eu descobri isso muito jovem, né? e teve uma importância muito grande para mim, é, numa edição mais antiga que essa, que é inclusive reproduzida dentro do livro, a primeira edição, que era pela editora Tempo Brasileiro, é, a capa dos poemas do Mayakovsky, era desse jeito aqui. Uma situação que é uma situação de, de um artista que também, coincidentemente com Oswaldo de Andrade, foi, teve uma militância, teve uma atuação. Né? E no caso do Maia também acontecem essas, essas, esses momentos né, visuais na poesia e esses momentos... Né, de poesia quase slogan, né? a famosa Como mastiga perdista, o dia está prestes por né? gay, que era já um, quase um, um, um slogan né? para falar numa manifestação, num, num numa, um slogan de esquerda. Né? E, e justamente essa ideia da concisão também está presente no, no próprio Mayakovsky, quando em um dos poemas que estão aqui, ele fala sobre a matemática, e que ele só permite as palavras, a concisão e o número. Né? Então, é, para o Mayakovsky, essa ideia estava muito presente. E o Oswald Andrade, inclusive, é, cita em diversas, por diversas vezes, e numa especificamente já nos textos mais dos anos 40, ele cita diretamente Mayakovsky. Algumas vezes, né? nos textos dele sobre a antropofagia e tal, algumas vezes ele cita o Mayakovsky. Então, e claro nas peças do Mayakovsky e nas peças do Oswaldo de Andrade se encontram semelhanças extraordinárias. Então, esse é um caminho que pode ser trilhado também. Então, a gente deu uma roubadinha aqui, a gente botou dois em um, né? o primeiro caderno do aluno de poesia Oswaldo de Andrade e o Mayakovsky Poemas. Quer falar mais alguma coisa sobre o Mayakovsky? Eu quero, porque é o seguinte, eu tenho uma edição semelhante à sua, esta também, da, da perspectiva, mas aqui na livraria do Glauber eles é, tem agora disponível a nova edição da mesma perspectiva, capa dura ampliada capa dura Isso. com a lombada aqui em vermelho Isso. e corrigida, assim esta imprecisão gráfica porque aqui é laranja né uma coisa que aparece laranja os vermelhos uhum. que Augusto colocou no anel de Lilia Brick também nesta nova edição não os vermelhos são vermelhos e aí tem uma, uma faz justiça a beleza gráfica visual Sim. Do, Sim. da poesia, inclusive com a semelhança com o livro do Oswald, certamente comentário de Augusto aproximando as obras dele que é sempre tão perspicaz para essas coisas. Aí é isso. Então a gente achou que na verdade podia criar essa irmandade de um russo e um brasileiro nessa irmandade russo-brasileira até porque o outro é, autor do livro que é Boris Schneiderman era um Russo tornado brasileiro, né? Então, é verdade. e é, é isso. É um desses livros formadores também. Vamos para o próximo, James. Claro. E aí no próximo eu sugiro, posso sugerir agora? Com vontade. O quarto livro, né? É, eu vou sugerir o poesia do Ezra Pound. O que o James vai mostrar aí? Além desse que eu estou mostrando também, ele tem outro que não está comigo aqui agora, que é a maravilhosa, gigantesca, sensacional tradução do Zelino Grunewald, saudoso Zelino Grunewald, para o livro, para os poemas, para can, os cantos de Ezra Pound. Mas esse livro que está aqui, ele veio antes dessa tradução de Zelino, inclusive com traduções também do Zelino e do Mário Faustino morreu muito cedo e que era um grande pão de maníaco e que foi, provavelmente, um dos primeiros a é, divulgar isso num livro é, chamado Poesia e Experiência. O livro já é a coletânea posterior né, dos textos que ele fazia em jornal chamados Poesia e Experiência. Então, nessa edição aqui, você tem Mário Faustino, Zé Lino Grunewaldi, Augusto e Haroldo de Campos e Décio Pinhatari, traduzindo várias passagens do Pau de Poesia. Essa edição, que é a edição da Ucitec junto com a editora da UNB, é uma edição que também contém a reprodução da capa da primeira edição, porque quando os Campos ainda lá nos fins dos anos 50, acho que no dos anos 60, eles fizeram uma primeira edição pelo Instituto Nacional do Livro, né? e tem reproduzido aqui em algum lugar não vou achar essa capa. Aliás, essa edição, né, James, tem algumas imagens que são muito impressionantes, né, como a máscara, né, a cara do Ezra Pound quando foi liberado, né, do hospício né, em que ele foi colocado é, por ser considerado louco, né, e ele pagou em dobro em triplo todos os seus erros, né, porque o Ezra Pound é bom já contar essa história para que não pairem dúvidas, né, o Ezra Pound se meteu numa aventura da época de ficar é, é, defendendo posições fascistas, lembrando que fascismo era uma novidade na época, né, e ele depois fez uma é meia culpa dessa, dessa militância fascista dele, que de resto nem foi entendida, né. Porque o pessoal lá, os pacientes italianos, quando ele ficava fazendo as transmissões radiofônicas, eles diziam esse cara deve ser traidor, esse cara aí está tá passando informação para os americanos. Eles não é. conseguiram entender, depois os americanos prenderam, guardaram ele numa gaiola, com umas gaiolas de Guantanamo, e depois é, puseram ele num hospício. E aí foram a, a luta dos amigos para tirar o velho do hospício e durante a vida toda escreveu os seus cantos, que estão aí nessa monumental tradição do meu saudoso amigo Zelino Grunewald, que é uma maravilha. Pois é, aqui os cantos completos do grande Zelino, Editora Nova Fronteira. Por acaso, agora eu já não sei mais em que canto é que está, mas eu abri aqui, por acaso, pouco antes do início dessa nossa conversa, uhum. e o canto começava falando: uma é divertente", disse o grande chefe que é narrando o episódio em que o Pound leu um, um dos cantos para o Duce, Benito Mussolini, que fez esse comentário. Aí seria... Que era uma besta quadrada e nunca ia entender é. coisíssima nenhuma. Mas isso é, é divertente. É, ele, era, ele era jornalista, né? É normal de jornalista ser meio besta. É, pois é, mas eu diria que nem nessa, a essa altura nem o que restasse de resquícios jornalísticos no Yudutche salvariam né, os comentários dele, né? porque ele já tinha se tornado a vaca sagrada. Do não, estou é, brincando, é claro. Era outra história já. Mas é isso, é um mérito brasileiro termos essa tradução completa. Legal é isso, você falar eu isso, porque... Orgulho. Nem, todo, nem todos os países do mundo contam com uma tradução completa dos cantos, né? assim como a gente tem muito poucos países no mundo que têm traduções como a gente tem no Brasil. E aí, para lembrar novamente o Boris Schneiderman, de toda a literatura russa, né? inclusive Dastoyevsky, que tem praticamente todo traduzido no Brasil, por, pelo, pelo, pelo Boris e pelo Paulo Bezerra, e é, outras... Nós temos... É, talvez mais traduções do Ulisses. No... Se você quiser puxar o próximo, não, tem não acho que a gente podia passar mesmo para o para a Poesia, Poesé, Poesia, que é o livro do Décio em que reúne basicamente a sua obra poética completa. Obra que inclui cartaz e que virou um, um poema, que é um poema e virou um cartaz, que já tem essa esta nota, que não tem mais no meu, arrancaram aqui do meu. Ah, não? Cristo é a solução. Ah, não, nem Não, que não, mas eu tenho uma, eu tenho, esqueci de trazer, eu tenho a primeira edição, aquela primeira edição de duas cidades, é. uhum. e ali está a completa. Eu também tinha essa edição, eu tinha essa edição também. Agora, essa edição é muito legal porque ela tem, inclusive, os, os poemas cinemáticos né, do, do Des como o Life, por exemplo, que era é. no formato de caderninho. Você sabe que eu tive a sorte de ver isso no formato de caderninho mesmo menor, quando na edição original. Né? É. a é, Beba Coca-Cola que você mostrou, fica bem ao lado do Life, que é um dos... Não é tão conhecido, mas é eu acho ainda melhor, assim, é um dos poemas mais certeiros, né? mais na veia, para usar uma expressão que o próprio Augusto usa para se referir a este poema, assim, pegou na veia. Esse Life é uma obra-prima mesmo, um dos poemas do século. Sem assim, dúvida. É, tem umas curiosidades também, o Décio deixou algumas coisas de fora que ele é, colocou em outros lugares, mas incluiu, por exemplo, um, uma série de poemas que ele fez com um calendário é. da Filipe. Né? Então tem, entram umas coisas assim e é nesse. Eu adoro esses poemas porque são poemas em que ele fala sobre tecer, né, sobre te, texto, tecido, que é uma coisa que nos textos é, ensaísticos dele também diversas vezes ele volta essa ideia de texto como tecido e tal, né? Além dos vários é, poemas ideogramáticos que ele fez sobre a América Latina, enfim, os poemas. É a América a Libertar, né? Bom, e, e James, o que mais a gente poderia falar sobre essa maravilha que é o, o livro Despitar e poesia, poesia, poesia? hein? Olha, é, na verdade tem muita tem que muita... a falar, mas é, um, um traço que eu acho incrível ou pelo menos assim enigmático do, do livro é que nesta reunião da sua poesia completa digamos assim deste botou muitas obras de tradução né sim poemas traduzidos que não claro que não são poemas dele e que ele incluiu na obra dele assim é, encarando mesmo assim o o exercício de tradução como uma criação, né? De Baixou a Emily Dickinson, Valerio Shakespeare. para ficar Guilherme. no caminho para ficar no caminho que é o meio do caminho entre essas duas coisas, a homenagem dele ao é Mayakovsky, que é quase uma tradução, né? É, porque é um sol né? O soviet, sol solviete para Mayakovsky. Uhum. São é, são como dizia o Pessoa, né? na falta de, de pessoas convivíveis, que mal há em você ter amigos entre os poetas do passado, né? ele costumava falar isso, ele que era um, um casmurro. Né? Eu Acho isso que você falou muito importante, inclusive também porque ele homenageia os traduzidos né? através dos, das suas próprias traduções intersemióticas. Né? uma é. armagem, por exemplo, e tal. Ou seja, não se trata só de criar, mas também de transformar a partir da criação dos outros. O que é bem ano também, né? Então fica. Acho que isso que você está falando é bem interessante. E por último, para falar de interessante, na poesia interessa o que não é poesia, na arte interessa o que não é arte. O concretismo interessa, o que não é concretismo, e assim por diante. O poema interessa, ele é aqui, que eu tinha até marcado para a gente ver. Massa, James, é, muito Sim. obrigado. A gente vai continuar indicando cinco livros, a gente vai continuar insistindo com vocês para mais cinco livros no mês que vem. A gente já está selecionando, mês que vem a gente volta com mais cinco livros aqui pelo canal Arte ao Vivo. Grande abraço, grande abraço, James. Então, um abraço para essa cidade linda que está aniversariando. E é isso. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Lúcio. Valeu. Abração.